Viva amigas, aqui está a maravilha de um ponto, um ponto alto que tem um efeito de cor muito interessante. Eu desenvolvi de propósito para as amigas, porque as amigas têm dito, vamos lá fazer o ponto. Laçada na agulha, vamos buscar tudo normal, vamos buscar tudo normal. Agora aqui, laçada na agulha e vai passar por baixo destes três, que são é os dois normais e a cor. Estão vendo? Super fácil, super rápido, super prático. Isto porquê? Porque algumas amigas têm dito que os meus pontos são muito bonitos, têm um efeito realmente espetacular, mas são pouco práticos. Porque é preciso tirar a agulha da linha, da, da laçada, às vezes é preciso fazer um nó artificialmente com a mão. Tudo isso leva tempo, é né? pouco prático para peças uh, rápidas para vender. Ora, aqui está, este eu desenvolvi de propósito. Usem amigas, está em Creative Commons.